A sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo treponema pallidum, e ela pode acometer os adultos jovens, as gestantes e as gestantes, quando não tratadas adequadamente, elas podem transmitir a sífilis para os seus conceptos causando sífilis congênita nas, nos recém-nascidos. É, a sífilis ela é uma infecção de fácil prevenção ela pode ser realizada, o diagnóstico de sífilis ele pode ser feito no, na atenção básica por meio de exames específicos e exames inespecíficos. E na gestação nós recomendamos o, a triagem da sífilis no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto. E também nos casos de abortamento. No tratamento da sífilis é, na gestante, o único tratamento indicado e preconizado é a penicilina benzatina porque a penicilina é a única medicação que atravessa a barreira transplacentária e garantindo doses adequadas de penicilina no recém-nascido. É, na indisponibilidade da penicilina benzatina, recomenda-se o uso da doxiciclina para populações que não há gestantes, ou seja, os adultos jovens ou as outras pessoas que venham a ter algum tipo de alergia ou hipersensibilidade à penicilina. No caso da sífilis nas gestantes, as suas parcerias sexuais elas devem ser investigadas e tratadas para sífilis, porque as parcerias sexuais apresentam grande importância na perpetuação da cadeia de transmissão da sífilis. O tratamento das parcerias sexuais está recomendado com as doses usuais de penicilina benzatina, de acordo com a fase clínica da doença, estão disponíveis no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Para as parcerias sexuais é, com diagnóstico de cifres, na indisponibilidade da penicilina benzatina, recomenda-se o uso de doxiciclina conforme as doses no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. A penicilina benzatina disponível nos estados e municípios deve ser priorizada no tratamento das gestantes e das suas parcerias sexuais. Cabe destacar que o departamento de DSTA e de hepatites virais vem realizando oficinas de formação de multiplicadores no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. O objetivo dessas oficinas é capacitar os profissionais de saúde da atenção básica no manejo integral das ISTs e no uso de fluxogramas.